Há muito tempo atrás, eu sonhei que era possível governar esse país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, envolvendo milhões de pessoas nas universidades, criando milhões e milhões de empregos nesse país. Eu sonhei que era possível um metalúrgico cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram esse país. Eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia. Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocá-lo nas melhores universidades deste país para que a gente não tenha, para que a gente não tenha juízes e procuradores, só da elite, daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores nascidos na favela de Heliófis, nascidos em nascidos na, da terra, na da periferia. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo sonho de vocês. Não adianta achar que tudo vai parar. O dia que o Lula tiver infarte é bobagem, porque o meu coração baterá pelo coração de vocês e são milhões de corações não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano eu sou uma ideia uma ideia misturada com a ideia de vocês os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas mas jamais conseguirão deter a chegada da Primavera E a nossa luta é em busca da Primavera Quero que vocês saibam Se tem uma coisa que eu aprendi a gostar nesse mundo É da minha relação com o povo Eu não tenho como pagar a gratidão, o carinho E o respeito que vocês têm dedicado por mim Nesses tantos anos e com isso, companheiros, um grande abraço. Pode ficar certo. Esse pescoço aqui não baixa. A minha mãe já fez o pescoço tudo para ele não baixar. E não vai baixar. Porque eu vou de cabeça erguida e vou sair de peito estufado de lá. Porque eu vou provar a minha confiança. Um abraço, companheiros. Obrigado. Mas muito obrigado a todos vocês pelo que vocês me ajudaram. Um beijo, querido. Muito obrigado.